Alô seguidores, alô seguidoras, dia do trabalhador, 1 de maio se aproximando e a prefeitura do município de Rio Negro, claro, atenta a essa data, através da Secretaria de Cultura e Turismo, estamos com a secretária Jussara Aide, que conversa conosco, contando deste dia, junto conosco também a dona Maria Edite, da Feira da Lua e o Caio Dutra, que é Diretor de Cultura e Turismo também aqui do município. Secretária? Exatamente, Márcio. Estamos naquela programação esperando você que está nos assistindo para vir domingo, dia 1 aqui na Praça João Pessoa, aqui onde a gente está gravando esse programa. Para fazer aquela festança. E nesse dia dos 18 anos da Feira da Lua, nós teremos também todos os artesãos aqui de Rio Negro, o pessoal da Arte Sol, o pessoal da Açoarte, da Rede Feminina, do CAP, da Pai E claro, os artesãos locais fazendo todos aqueles enfeites, todo aquele artesanato para o dia que se aproxima, que é o domingo que vem, né? No dia 8, que é o dia das mães. Todo mundo tem a sua mãe, quer dar aquele carinho, aquele presente especial. Então, compra o artesanato dos artesãos aqui de Rio Negro, que vão estar presentes aqui nos 18 anos da Feira da Lua, nessa festa do Dia do Trabalhador, que a Dona Maria vai contar um pouquinho para vocês dessa festa de 18 anos que a Feira da Lua está se emancipando. É isso, Dona Maria? Exatamente, Dona Maria. Então, já agradecendo a presença da secretária, Dona Maria Edite. 18 anos faz a feira, está se emancipando maioridade, mas a Dona Maria conta também dos 9 anos que ela faz parte entre esses 18 anos e o que vai acontecer então neste grande dia a dia do trabalhador. É, clientes, a gente está aqui convidando vocês para participarem dessa festa, é, é uma festa muito bonita, né? É, a gente vai ter estar com todas as barracas, né, o seu almoço do domingo, né, que é um dia já propício, né, para uma comida diferente, né, vamos estar aí sim, é, também vai ter o corte do bolo, né, que cada cliente, cada amigo que esteja aqui vai ganhar um pedacinho, vai provar do pedacinho do bolo, é, e também falando, então, né, 18 anos Feira da Lua, né, já são bons tempo, é, a gente está aqui, firme, forte, e, e eu já faço parte há nove anos, né, e estamos aí. Vamos esperar todos vocês com muito carinho, né, e para cantar o parabéns juntamente conosco. Tá certo, obrigado Ana Maria, portanto então o povo rio-negrense, o povo rio-mafrense, convocado, Feira da Lua, aniversário da Feira da Lua, 18 anos, Dia do Trabalhador, nesse primeiro de maio. Quem chega com a gente aqui agora é o Caio Dutra, ele que é diretor de Cultura e Turismo e conta para nós um pouquinho mais sobre esse Dia do Trabalhador. Nesse dia primeiro a gente vai ter algumas atrações artísticas né? e algumas atrações também para criançada. A partir de uma hora da tarde... É o César Bueno, vai se apresentar aqui. O César Bueno, que é um cantor sertanejo, vai fazer um, um acústico aqui bem bacana. Ele já é muito conhecido aí na nossa região, já fez apresentações diversas, já fez a abertura, inclusive, do Natal, né, há um tempinho atrás. Então, ele é bem conhecido no nosso meio aí na, na música sertaneja. Na sequência, a gente vai ter a comunidade Aba, vai se apresentar, então, às 15 horas aqui, um pouquinho antes do, do corte do bolo. E para encerrar as atividades aí da, das músicas desse evento, a gente vai ter o Grupo canção Nova Geração, é isso? É isso. Então, a partir das 15, ah, das 17 horas eles vão estar se apresentando aqui na feira. A gente também vai ter o pessoal da Secretaria de Esportes auxiliando, fazendo algumas atividades com as crianças e também o pessoal da biblioteca. Né? Vão fazer todos uma, to, toda uma, uma atividade aí voltada para esse público. É, o nosso arquivo também vai estar aberto com uma exposição de fotos antigas, então o pessoal que tiver interesse em visitar aproveita essa oportunidade e o dia vai se encerrar aí ah, até o finalzinho da tarde com bastante música, bastante atividade. Já tem a, a parte da, do artesanato que é Sar comentou, né, um, um material exclusivo para sua mãe, então vai ser uma atividade bem, bem bacana aí durante esse domingão de tempo bom, esperamos. Né? Tá certo, muito obrigado então, Caio, obrigado, secretário Jussara, obrigado, dona Maria. É esse dia 1 de maio, aqui na Praça João Pessoa, atividades que não vão faltar, lazer, portanto, para a família rio a família Rio-Mafrense, curtir e apreciar também o Dia do Trabalhador.